O meu nome é Leonice Pereira Mourade. Eu sou professora hoje, professora da Universidade Federal de Santa Maria. Na verdade, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Pouso Novo, que era um distrito de Arroio do Meio. Na verdade, quando eu fui para o Mato Grosso, onde é o coletivo, onde está localizado o coletivo, eu fui para trabalhar na Universidade Estadual do Mato Grosso, na Unemate, de Tangará da Serra, do município de Tangará da Serra, um município a aproximadamente 300 quilômetros da capital do Mato Grosso, que é Cuiabá, e eh, a cidade de Tangará da Serra ela tem algumas especificidades. Ela é uma cidade eh, caracterizada, enfim, eh, pelo que nós chamamos em geografia agrária das cidades do agronegócio, Tá? O que, que significa isso? Né? São essas cidades resultantes do avanço da fronteira agrícola, basicamente essa fronteira agrícola dos sulistas, né? da soja, né? dessa produção basicamente que tem a soja como grande vetor. E essa, esse avanço da fronteira agrícola, ele incide basicamente sobre regiões de é, populações indígenas, né? áreas indígenas e áreas uh, quilombolas. Ah, tradicionalmente eh, estabelecidas na região. Tá? Então, essa é, eh, esse é o contexto. E na região de Tengará da Serra, tem uma outra variável ainda, que Tengará é uma área de assentamentos de reforma agrária, né? de importantes eh, regiões de assentamento de reforma agrária. Inclusive, a minha colega, né, a Marina Alva, é assentada da reforma agrária, né? ela mora num assentamento de reforma agrária. Então, Tengará tem essa configuração territorial, né? o agronegócio, áreas quilombolas, né? muito próximo, né? no entorno de Tangará, áreas quilombolas, áreas indígenas, um grande percentual da cidade, né? do município, é área quilombola, e, a, e, e essa, essa configuração. Então, essa... É, essa configuração acaba incidindo na própria universidade, né? nas escolas e na universidade. Então, nós temos assentados, nós temos quilombolas, nós temos indígenas né? e, obviamente, nós temos então, representantes é, do agronegócio no interior da universidade. Né? Então, este é o cenário. Né? Nós trabalhamos, basicamente, com formação de professores, esse é o nosso perfil, e trabalhamos na educação básica e no ensino superior, nas licenciaturas, e, e, e atuamos, enfim, né, lidamos com este público, né, ou a partir uh, dessas questões, ou dessa configuração, desse tensionamento entre uh, estes grupos. Entendi. Nossa, que interessante, que configuração interessante, né? muita diversidade na na muita universidade diversidade. muita diversidade então assim a universidade estadual então assim ela tem é, primeiramente né a Unemat ela tem um compromisso é, é, com a interiorização ela é uma universidade né, cuja a proposta é com a interiorização né a sede dela inclusive é no interior do Estado, né, na cidade de Cáceres, não é na capital, como ocorre com outras universidades estaduais. Então, ela tem uma, uma configuração muito específica respondendo a essas demandas locais. Tá? Então, ela tem, é, em, cada, em cada um dos lugares onde ela se encontra, ela acaba respondendo a isso. E ali, especificamente em Tangará, ela respondia a essas questões. Então, nós tínhamos bastante autonomia tá, para pensar efetivamente é, essas questões né? e nos organizamos a partir disso. né? Você A sua formação é pedagogia? Você é pedagoga? Não, na verdade, eu, eu também sou pedagoga, né? mas eu tenho uma formação bastante ampliada. né? Quando eu fui para o Mato Grosso, eu fui com a formação em Direito, História, Sociologia e Geografia. Ah, basicamente, essa, essas eram as minhas formações. E eu trabalhava, na época, na Unemat nós tínhamos o um, um, que se chamava de um, um programa em ciências agroambientais que reunia uh, as reunia a, a, a ciências agrárias, basicamente. Então, agronomia, biologia, e ali, ali uh, em Tangará era agronomia e biologia, nós tínhamos esses cursos, né? mas aí, em outros lugares, tinha engenharia florestal, zootecnia, enfim. Então, basicamente, esses cursos que se preocupam com as ciências agrárias e com as ciências agrárias eh, aplicadas. Né? Por isso, essa nossa inserção né? com a biologia, as agrárias, enfim, então nós tínhamos essa, essa preocupação e era um curso cujo é, o perfil, enfim, era trabalhar com as populações, com uma dimensão agrária, tá? a partir dessa dimensão agrária, mas orientado pelo pressuposto da sustentabilidade, né? efetivamente da sustentabilidade, e uma preocupação com a agricultura familiar que na universidade e, na, é, e naquele contexto era uma inovação, por conta da força do agronegócio no entorno, né? muito forte o agronegócio no entorno, mas era, a ideia era o curso ser uma alternativa no Mato Grosso, porque o Mato Grosso tradicionalmente é o, é, é o lugar, né? é a referência do, do agronegócio, e a ideia, então, era... Ter um, ter um curso de agronomia, ou cursos da, da área das agrárias, que tivessem, que, que fossem sensíveis, né? não que tivessem exclusivamente o foco é, é, da agricultura familiar, mas que tivessem efetivamente uma preocupação, que tivessem disciplinas, né? uma orientação com a agricultura familiar e com a sustentabilidade, tá? Era esse o objetivo. Hoje, esse programa não existe mais enquanto um programa, tá? mas existe enquanto um pressuposto, enquanto um princípio. Né? Na verdade, assim, as primeiras, as primeiras é, referências que nós, nós temos dessa... dessa é, desse esforço, enfim, ele surge a partir, é, então, dos professores, então, vinculados a, essa, a esse programa uh, uh, de ciências agroambientais. Mas aí, como, como não poder deixar de ser, né? os professores, principalmente que tinham alguma licenciatura, né? então, os professores que tinham licenciatura e que atuavam também em licenciatura, é, porque não nem mate talvez eu esteja me estendendo né depois tu, tu corta né se tu entender necessário mas os professores que tinham uma uma uma licenciatura e que atuavam em outras licenciaturas além de atuar na, na agronomia na biologia enfim né? atuavam em outros cursos como acontecia comigo, com a professora Ellen Cristina, né? então uma, uma colega muito importante nesse processo, é, a professora Marinês, enfim, né? é, nós é, dávamos aula nas licenciaturas e eram nas licenciaturas nas letras, principalmente na pedagogia, mas muito fortemente nas letras, que nós, nós identificávamos isso que a gente chama dessa interculturalidade que tinha uma demanda, assim, principalmente de alunos indígenas e alunos quilombolas, que vinham das cidades do entorno né? que vinham de Sapezal, que vinham de Novo Olímpia, cidades num, assim, num eixo de um 100 quilômetros na volta que vinham, então, os alunos noturnos, tá? então, assim, aqueles alunos mesmo com dificuldades, dificuldades dificuldade não só de ordem financeira, mas dificuldades, inclusive, pela língua, os alunos indígenas, a língua portuguesa e é a segunda língua deles, tá? então, eles vinham fazer letras, português e inglês, e aí, bom, a língua portuguesa era a terceira língua, tá? porque eles faziam inglês. Ah, então eles tinham mais um elemento que dificultava a formação deles ou, ou fazia um português espanhol, enfim. Então como nós trabalhávamos, né, além de ter a carga horária nesse programa das agrárias, também nós trabalhávamos com as licenciaturas, nós sentíamos a necessidade de institucionalmente termos um espaço que desse mais visibilidade para a formação de professores com esse perfil. E aí nós acabamos constituindo, na universidade, e na verdade ele foi o primeiro núcleo, porque a Universidade Estadual, naquele tempo, né, em então, 2002 nós estamos falando disso, era nova, é, o NED, que era o Núcleo de Estudos de Educação e Diversidade. Tá? Então foi criado o NED, tá? que foi então, é, um espaço precursor do coletivo, enfim, né? E aí nós criamos o NED, porque o nosso objetivo também, e naquele momento, o que nos preocupava, isso inclusive nos sensibiliza bastante, é que esses nossos alunos, e principalmente os alunos da licenciatura, os alunos do noturno, né? Esses alunos que vinham dos municípios vizinhos, eles tinham muita dificuldade de participar de evento Tá? Eles tinham muita dificuldade de, partici de participar de evento na condição de ouvintes, tá? na simples condição de ouvintes de eventos. Tá? sa participar de, de, de eventos como comunicadores, tá? apresentando simples comunicações, simples resumos expandidos, simples resumos simples, tá? porque eles não estavam habituados com um texto acadêmico, com um microtexto acadêmico, tá? que é um resumo simples, que é um resumo expandido, enfim. Tá? Porque isso não é da rotina deles, alunos trabalhadores, alunos agricultores, né? alunos do interior, de aldeias, de quilombos, de assentamentos, enfim. E caso eles não fizessem isso, a vida acadêmica deles estaria muito fragilizada. Ah, porque isso inviabilizaria bolsa de iniciação científica, né? isso invi inviabilizaria ah, é, é, em, nem pensar em mestrados, em, em, em dar continuidade à vida acadêmica. Né? Então, assim, bom, nós teríamos um acesso especificamente à universidade, né? enfim, que estava garantido, né? legalmente, garantido pelo acesso deles, mas daí para frente, nada. E aí nós começamos a nos preocupar com isso, e aí criamos o um NED, né? para pensar isso, para pensar eventos, para que os professores né? se organizassem e pensassem, então, eventos e pensassem grupo de estudos que auxiliassem, né? pensassem, bom, tu tem uma coisa muito rica, tu tem uma discussão importante lá no teu assentamento sobre agricultura tradicional, né? vamos transformar isso num texto? Né? Vamos transformar isso, vamos pegar esse saber tradicional das benzedeiras lá do quilombo. Ah, e vamos pegar esse saber tradicional das benzedeiras, das reza, rezadeiras, dos raizeiros, né? e vamos pensar isso, como a biologia pode trabalhar com isso, tá? como isso é um no conhecimento. Tá? Vamos dar, vamos, dar, vamos pensar isso como um texto acadêmico, vamos, vamos dar, trazer isso para a universidade. Tá? vamos discutir isso. E aí a gente e o NED tinha essa função de aproximar saberes, de aproximar saberes científicos dos saberes tradicionais, tá? e com, com igual peso, tá? com, com, com, com igualdade de diálogos, enfim, né? pensando é, o que o Boaventura discute com as epistemologias do Sul, né? pensando essa horizontalidade de saberes. Era esse o nosso propósito, foi esse o nosso... É, objetivo. Né? Bom, e aí criamos isso, e aí criamos eventos, e criamos grupos, e criamos é, grupos de estudo de escrita científica, e isso foi muito importante. Tá? Como escrever, o que, que é um artigo, sabe? Aí criamos é, é, espaços para discutir isso, não foi um processo simples, enfim, mas a universidade potencializou muito isso. A época nós tínhamos uma diretora, diretora do.. do, do, do, do é, do campus, especificamente, a professora Ivanete, que potencializava isso, que, que era, era da pedagogia, então, extremamente sensível a essas questões, parceira de primeira ordem, enfim, então, foi muito importante. Né? E aí, a partir disso, é, nós resolvemos constituir um coletivo, e aí sim, um coletivo de educação, é, é, porque aí o NED está... Uh, institucionalmente vinculado à universidade. Né? Ele é um núcleo... É núcleo de estudos da diversidade? Núcleo de, de, de estudos de educação e diversidade. Ah, tá. Entendi. Né? E aí depois nós, pegamos, nós fomos uh, uh, uh, vinculados à universidade, às uh, instituições da universidade. né? E aí na sequência nós fomos especificamente... Uh, com, com os educadores que não estavam mais vinculados à universidade, já eram egressos da universidade, nós nos, nos é, reunimos, enfim, né? e aí a universidade, nós professores universidade, universitários, muito mais aí na condição de apoiadores, né? porque aí o, o protagonismo do coletivo é dos professores de educação básica, Tá? É essa a ideia é que o protagonismo seja deles especificamente né? e nós especificamente, né? aí acabamos sendo responsáveis né? pelo NED, porque ele está na, na órbita da universidade especificamente, né? e aí o coletivo reúne né? também nós da universidade, mas numa condição já é, mais secundarizada, enfim, enquanto o coletivo, com a mesma atuação, né? então, com a mesma preocupação, tá? com os mesmos propósitos tá? de articular saberes, tá? de reunir saberes de diferentes naturezas, tá? saberes científicos, tá? saberes tradicionais, enfim, né? de populações indígenas, quilombolas e camponesas, tá? Uh, pensando especificamente a uh, uh, estas escolas, a partir das escolas, então, reunindo educadores e educadoras destas, destas escolas ali da região de Tangará Serra, né? Tangará Serra e é do seu entorno, tá? então, de um eixo de uns 70, 100 quilômetros na volta de Tangará Serra, né? Esse é esse o nosso propósito, né? É isso que a gente vem desenvolvendo, e aí a gente está num processo de produção de produção de agora especificamente estamos num processo de produção de produção de materiais tá? o que que é o que, que a gente chama de produção de materiais a gente está fazendo é, registros de memórias docentes tá pegando docentes quilombolas indígenas e, e camponeses, né, educadores do campo, e, e, e coletando essas memórias, né, para, na sequência, sistematizá-las, organizá-las, enfim, mas fazendo esse esforço especificamente de sistematizar, enfim, né, essas memórias a partir de narrativas, das auto-narrativas desses próprios educadores e educadoras. Né. isso foi um fenômeno nacional, gravemente um fenômeno nacional, houve um fechamento significativo de escolas do campo, escola quilombola né, e escolas indígenas. Então, assim, foi foi em decorrência foi... da política federal de educação que da é... política federal foi foi em decorrência da, da reconfiguração é, e do fechamento da Secad né? que era uma secretaria especializada especificamente para fazer isso a política também de educação do campo né que estava é, enfim é, que, que tinha enfim um direcionamento específico eu sei porque aqui na própria universidade nós tínhamos cursos específicos né a, nós tínhamos licenciatura em educação do campo né que era uma licenciatura especi específicas né, do PRONERA, que era um programa nacional né, de educação para reforma agrária, que pensava a formação da, das licenciaturas específicas para a educação do campo, é, acabaram, tá? então e tinha o PRONERA tinha tanto a licenciatura quanto uh, a especialização na educação do campo, acabaram, então assim, muito severo, é, é, esses encaminhamentos, né? então, muito grave isso, né? isso tem que ser dito, é importante que se diga isso, né? e também é importante que se diga isso, e aí eu falo da universidade, né? eu acho que é importante é, destacar, porque a universidade que é responsável por essa formação de professores, né? e aí, bom, esses convênios sendo cortados, porque esses cursos eram todos cursos que se davam, eles não eram cursos que entravam na grade regular da universidade, né? não eram cursos de oferta regular da universidade, eles eram cursos de oferta a partir de convênios, né? então se ofertava uma turma, fechava a turma, ofertava uma outra turma, né? então eles eram sempre ofertas por demanda, como se chamava, né? oferta a partir do convênio, bom, simplesmente acabaram, tá? então... Não, não tem, não tem esses cursos. Tá? Então, uh, também isso aconteceu com as chamadas licenciaturas interculturais, que eram as licenciaturas indígenas. Tá? Então, bastante grave especificamente isso. E aí nem se fala com as licenciaturas uh, uh, que eram orientadas especificamente para formar uh, professores quilombolas, que da, das três como a gente chama, né, como a LDB chama, assim, de modalidades é, é, é, para dar conta das especificidades, a educação quilombola é a mais fragilidade, mais fragilizada delas, porque é a mais nova, é a que tem menos tradição especificamente, comparada com a educação do campo e comparada com a educação escolar indígena, é, é a que mais se ressente nesse sentido. Então, assim, isso, isso é preciso que seja dito, né? é, as modalidades, né? educação do campo, educação escolar indígena e educação quilombola, são as modalidades que estão sofrendo é, é, duros revezes, né? porque são as, as modalidades que lidam com diferenças né? que a sociedade brasileira não quer ver, né? não quer reconhecer. Tá? São diferenças que querem ser invisibilizadas. Tá? Então, a, num momento né, onde as diferenças, é, o direito à diferença é tão é, questionado, tá? onde a sociedade brasileira questiona tanto o direito à diferença, tá? essas diferenças, que foram conquistas históricas dessas populações, é, estão em xeque. E aí, obviamente, essas modalidades, ah, é, a sua formação de professores e as suas escolas específicas também são alvo dessas, desses mesmos questionamentos. Né? Então, isso é bastante grave. Né? E o coletivo é um espaço, efetivamente, que, onde essas é, modalidades tá? é, dialogam, né? trocam e, de alguma forma, buscam é, articulações. o Ned é, participou de algumas de alguns eventos e fez e particularmente eu, isso é uma das coisas que eu mais me orgulho do Ned assim né mais me, me emociona do Ned enfim nós participamos de um, de, um, de uma atividade e, e, e seguimos né fazendo essa atividade agora né nesses últimos três anos não fizemos enfim mas ela segue dando frutos uma atividade que se chama se chamava enfim né equidade na pós-graduação. Tá? O que, que se chamava essa atividade? Né? Essa atividade se chamava, ela se, se propunha especificamente a garantir, a, a, a permitir, a potencializar o acesso, enfim, destes grupos, desses grupos que nós trabalhamos, então, quilombolas, indígenas e assentados, na pós-graduação. Tá? Então, nós fazíamos isso, nós fazíamos Cursinhos preparatórios para pós-graduação, tá? E esses cursinhos preparatórios eram isso, era ajudar a pensar projetos, tá? ajudar os nossos né? os nossos egressos, né? A pensar, pensar projeto, a identificar programas. Né? Ah, tu quer fazer em biologia, Bom, vamos ver em que programas do Brasil tem o que pode te interessar, tá? Me diz aí o que, que tu quer e a gente vai ver. Ah, bom, tem esse, tem esse, enfim. Bom, nós também, nós professores, éramos, nós, éramos, nós funcionávamos como tutores, então nós éramos responsáveis por fazer contato com os colegas dos programas de pós-graduação, né? Fazer contato e dizer, olha, eu tenho um aluno assim, assim, tem um projeto assim, sabe, né? Não, pode, ele pode te interessar, enfim, tu tá recebendo aluno, tu tem vaga, sabe? Fazer essa social que o que um aluno lá da aldeia, lá do quilombo não vai fazer Ele não sabe como fazer, ele não tem internet para fazer, tá? Então a gente fazia esse contato, fazia essa rede, assim, né? Fazia esse, essa social, então ajudava, ajudava a encher o Lattes, que ele não tinha ideia do que, que era o currículo Lattes Tá? hoje o lápis está mais popularizado, há seis, sete anos atrás não era uma coisa tão simples, enfim, né? Então, nós preenchíamos o lápis, enchíamos o lápis, ele tinha produção, enfim, né? Pensávamos a prova, orientávamos a língua estrangeira mais adequada, pensávamos, ajudávamos ele a pensar o que, que vai ser uma entrevista, o que, que eles vão te dizer, eles te perguntam isso, sabe? Então, fazíamos isso para auxiliar ele a acessar a pós-graduação, porque entendemos que é um espaço legítimo para todos. Porque aí cuidar também precisa estar na pós-graduação, enfim, né? E fizemos isso, né? Fizemos assim umas quatro ou cinco ofertas. Temos vários alunos, vários alunos que ingressaram no mestrado, no doutorado. A Marinalva é uma delas, né? Que é aluno, que é mestra em, em ciências especificamente, né? Ela foi nossa bolsista de, de por isso a, a ela indicou especificamente ela. Ela foi bolsista do NED enfim, e aí aí, né, fez mestrado, temos alunos do doutorado já também, né, que fizeram, enfim, porque esse é o nosso esforço. Né? Então, nós começamos pensando espaços de publicação, onde eles pudessem publicar um resumo expandido. Tá? Bom, e aí hoje nós temos alunos no doutorado, tá porque o doutorado é um lugar de todo mundo. Tá? E aí o nosso esforço agora é que eles sejam professores universitários, tá? que eles estejam na universidade, que eles disputem vagas, na universidade, porque é ali que nós precisamos da diversidade. Né? Então, é para isso que a gente se dispõe. Né? É esse o mundo que a gente acredita, é essa a universidade e a escola básica que a gente acredita e que a gente sonha. Eu acho que de pensar isso, né, assim, desse fortalecimento dessas modalidades é, eu acho que isso é a coisa mais importante, assim, esse é um esforço nosso, esse fortalecimento da educação básica, né, porque assim, nós, do ensino superior, né, existimos especificamente para pensar a educação básica, né, para contribuir com a educação básica, nós trabalhamos como né, professores, formadores né, de professores da educação básica, e aí né, acabamos privilegiando né, essas modalidades e, e, e esse esforço mesmo de, de que a universidade seja plural, tá? que a universidade se construa como um lugar plural, né? como um lugar diverso, como um lugar da universalidade. Né? Esse é o esforço. Né? Então, nunca foi tão urgente que a gente pense essa universalidade né? e, que, e que pense a universidade, universidade é, para além né, da graduação. Ah, que a gente pensa a universidade, como diz a tua amiga, pensando também, contemplando obrigatoriamente a pós-graduação, porque aí, né, só pensando com nessa conversa que tu teve com a tua amiga, é, eu é, estou em Santa Maria, né, agora, enfim, e esses dias conversava com uma amiga de Santa Maria que estava me dizendo exatamente né, o contrário, assim eu dizendo para ela, porque... Né, a Federal de Santa Maria, nos centros de. No curso, os cursos de agrária são muito conservadores, né? E ela dizendo que lá os alunos cotistas, eles entram e ficam isolados, porque como eles não acessam, porque para que tu acesse os grupos de pesquisa, tá? a primeira coisa que eles pedem é: entra, entra um aluno indígena, tá? Bom, as exigências para acessar o, os grupos de pesquisa, a primeira coisa é domínio fluente do inglês, tá? Bom, ele não domina nem o português nem para escrever um texto bom em português ele consegue fazer isso, né? Bom, ele não vai participar, conseguir ser bolsista, tá? E se ele não conseguir ser bolsista, ele não consegue depois fazer seleção para pós-graduação. Então assim, ele não vai conseguir entrar na pós-graduação, ele não vai conseguir entrar nos programas de pós-graduação. E aí ela dizendo isso assim que é, que é, é muito doloroso pensar que aquele aluno né, não vai conseguir, ele vai ficar, né, se, se ele, claro, ele pode ser um excelente agrônomo, mas se ele almejar mais do que isso, ele não vai conseguir, porque a, as exigências que os professores já estão pedindo, porque eles já querem publicar, né, por essa internacionalização dos programas, né, obrigatoriamente, os programas precisam se internacionalizar, tu já tem que produzir em inglês, né, tu já tu já expõe uma tentada de gente, né? Então, assim, como é perverso isso, né? Nós conversando sobre isso, né? Então, como a gente precisa fazer esforços para conseguir romper com essa lógica, enfim, né?